Chegou moçada, o dia de ir para o Tietê, 18 de julho, colocar as coisas na caminhonete e vazar, 100 km de terra, na verdade não é tudo terra não, vai ter um pouquinho de vicinal de asfalto, mas nós vamos chegar lá na prainha de Borborema, nas margens do rio Tietê, com vocês mais um Fora de Casa. Bom dia, Tchau! Bom dia, Randall! Esses meninos não conhecem parte do trajeto, mas nós já conhecemos, né? Já conhecem, sabe como é que é, nós somos os professores. Esse é um fora de casa falso, né? Porque sai de Monte Alto e chega lá em Borborema. Então é um, é um meio conheça Monte Alto, meio fora de casa. Já estamos na terra, missão Borborema Tietê. Lá vamos nós. Nós saímos em oito ciclistas e o apoio. Já estamos em Cândido Rodrigues, como são só 16 km, nós não vamos parar aqui, nós vamos tocar. Provavelmente a nossa parada maior vai ser lá em Tapinas, depois da Washington Luiz. Agora o negócio é o seguinte, esse vídeo aqui deu um trabalho danado, precisei pedalar 100km, fiz um pedal preparatório para saber se ia dar tudo certo, filmar, editar, vou falar para vocês viu, são 972 inscritos no momento que eu estou fazendo essa edição, se eu não chegar nos mil eu vou ficar muito chateado, então mete a mão no inscreva-se, aperta o balangodango, dedo no joinha e não esquece de mim. Nós já fizemos o desvio de agulha e estamos chegando pertinho da Washington Luiz. Daqui a pouco eu vou estar falando para vocês assim, ó, daqui para frente é tudo novo. Até aqui eu já mostrei. Quem não viu, assista o vídeo Expedição pré E agora sim, daqui pra frente é tudo novo. Que dia abençoado, paisagem maravilhosa, céu azul, bike, amigos e vento na cara. Esse é o Mundo MTB. Você tem alguma dica ou sugestão de pedal? Deixe nos comentários, quem sabe não faça um vídeo com você ou para você. É hora do lanche, vamos às parciais, 19 de média, 36 km rodado, 8 da matina, 460 de ganho de elevação, frequência cardíaca média de 146, tá puxado, e ainda faltam 62 km até o Rio Tietê. chegar em Tapinas precisamos rodar esse pedacinho de asfalto, sem acostamento, mas tá tudo certo. Mais uma cidade nova pro currículo, com vocês, Tapinas. Pessoal, pouco depois da cidade encontramos as famosas plantações de girassóis de Tapinas. O visual é mágico e as fotos falam sozinhas. Tenho certeza que vocês vão gostar. Você é um dos ciclistas do grupo grande que cruzamos entre Tapinas e Itápolis nesse dia? Por favor, deixe um alôzinho nos comentários, vai ser muito legal o contato. <música> até a indústria alimentícia Estela Doro, em Itápolis, foram 12,5 quilômetros e pela segunda vez tivemos que pedalar num trechinho de asfalto. Na rota que eu desenhei no GPS, nós praticamente desviamos do trânsito urbano de Itápolis. Passamos por baixo da rodovia Laurentino Mascare, cortamos pela terra para cairmos num asfaltinho onde paramos para o segundo rango. Seguimos pelo acostamento até o Trevo Itápolis por Borema e de Lambuja fizemos um bom pedaço do caminho da fé, mesmo que ao contrário.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 Esse pedaço de caminho da fé, ao contrário, para chegar em Borborema foi muito duro, muito calor, acabou a água e todos nós estávamos muito cansados. Quarta e última cidade, Borborema, destaque especial para o simpaticíssimo Monumento do Peregrino, marcando o início do ramal Centro Paulista do Caminho da Fé. Estamos em Borborema, agora só falta ver o Tietê. Faquinha, o ah, que você está achando da expedição? Show de bola, muito bom. Carlota? Pensei que eu não ia chegar. Com agradecimento ao nosso motorista apoio, Marco Túlio, doutor engenheiro. Chegamos. Eu achei que era Roberto. Porque... Faltam poucos quilômetros para o Tietê. foram 100 km. Saindo de Borborema faltavam ainda 10. Não preciso dizer que apesar do sacrifício foi muito divertido planejar e executar esta aventura. Agradecimento enorme ao nosso apoio feito pelo meu primo Marco e também a minha esposa Estela que foi ao nosso encontro, senão nós vamos ter que voltar pedalando. Muito obrigado ao Andrei, da Prefeitura de Borborema, que nos concedeu toda a estrutura do local, que simplesmente é ótima. Agradeço ainda aos companheiros Tchão, Faquinha, Dal, Carlota, Babão, Gabriel e Rodrigo, que me acompanharam. Agora, para finalizar, o Rio Tietê e a Prainha do Juqueta são um paraíso. O Rio é lindo. Grande, limpo e transparente, transmite uma vibração que só estando lá para entender. Missão dada, missão concluída. Estamos aqui no Tietê, lá atrás, ó. Lá atrás. Fechou.